Salve! Salve, rapaziada! Beleza? Samuel bairrozinho aqui no vídeo de hoje. Vim mostrar aí pra vocês 5 jogos aí que conta mais um no perfil da Steam de graça aí. Então vamos lá pro vídeo. Bem, vocês assistindo essa live aqui, né, naquela plataformazinha roxa, vocês vão, vão farmando pontinhos aqui, ó, que é os da coins. E aqui, quando vocês atingem mil, vocês vão... podem comprar isso daqui, que é o clans Clans Vulture. Juntando 5 mil, vocês podem comprar 5 mil Clans Vulture. Juntando 10 mil, vocês podem comprar 10 mil. Juntando 25 mil, pode comprar 25 mil. 50 mil, aí 100 mil e 250 mil. Quase toda semana ou mês tem uma promoção aqui de jogo que conta mais um. Então vocês copiam esse link aqui e vai lá, no Google. E entra lá e faz todo o passo a passo aí. Tem vídeo no canal aí mostrando como é que faz Continuando, vocês podem farmar aí vocês vão. Co, é, co, coletando isso daqui, beleza? Aí descendo um pouquinho aqui embaixo, porque não tem como descer lá em cima, né? Minha nossa, eu tenho que parar com isso, beleza? É, vocês vão aqui ó, em Clan Shop, clica aqui, aí vai abrir essa aba aqui. Aqui vocês selecionam custo e vocês vão juntar aí 15 mil pontos, 15 mil clãs, beleza? Aí vocês descem lá embaixo. Não. E vocês vão achar isso daqui, ó. O com Complete Pack. Os jogos tudinho que tem aí nesse pack. No caso, eu acabei de pegar um na minha conta principal. Então, eu peguei isso daqui tudo. É, cada um é 7,99, Então, são... São 5 vezes R$7,99. São quase R$40, basicamente. Totalmente de graça. cinco jogos aí. Que conta mais um no perfil. Então, aqui. Você junta 15 mil aí. E vocês pegam aqui, ó. É, resgatar item e clique em resgatar vai dar uma OK aqui aqui para vocês um código né vocês copiam vai lá na conta da Steam de vocês como vocês podem ver que eu tenho 81 jogos vocês vão lá e ativa na conta da Steam de vocês clica em continuar e foi ativado o X com o completo agora vou dar F5 de 81 foi para 86 viu como é fácil aí totalmente de graça 40 reais em jogos cinco jogos que conta mais um no perfil da Steam e bem galera como é, o vídeo é esse espero ter ajudado vocês aí como vocês podem ver que tem muitos jogos tem Call of Duty Modern Warfare 3 Crusader King 3 Daisy Detroit become aí é, tem todos os valores embaixo tem GTA 5 tem 3, Red Dead Redemption 2 Skyrim é Alex com tem muitos muitos jogos aqui o link aqui da live vai estar tá nos comentários fixado aí bem galera o vídeo é esse espero ter ajudado vocês aí é, vou lá e farm alguns jogos aí totalmente de graça e é isso aí espero ter ajudado se eu ajudei vocês deixa um likezinho aí no canal no vídeo aí se inscreve no canal e é isso aí muito obrigado por assistir falou